Então, você não deve ser um chato nas redes sociais, aquelas pessoas que só, só oferecem produto e preço. Olá, lojista, olá, comerciante, seja bem-vindo ao canal Clique Logista. E hoje eu vou falar sobre quais foram os temas de maior destaque no Facebook e no Instagram no ano de 2019. Está sem inspiração para produzir conteúdo nas suas redes sociais, entenda quais são os hot topics preferidos do seu cliente. Não faz com a sua audiência aquilo que você não quer que seja feito com você, aquilo que você não quer para você. O Hot Topics é uma plataforma no próprio Facebook que traz os temas mais populares do Facebook e do Instagram divididos em categorias. As pessoas buscam a internet para relaxar, para descontrair, para se divertir e é nessa hora que você entra com uma página legal, né? é nessa hora que as suas publicações podem ser leve, pode ter um conteúdo legal e entregar valor para essas pessoas de forma gratuita. Então vejam agora quais foram os temas mais populares em outubro de 2019. Se liga! Uh. Saber quais são os principais temas que o seu cliente está procurando na internet e nas, nas redes sociais é uma excelente forma de levar conteúdo é, que ele considere relevante. Isso é muito importante. São duas tabelas separadas por dados demográficos e interesses. Essas tabelas elas vão te dar os dados aí do Facebook e também do Instagram. Aqui nós temos as tabelas que representam todo o ano de 2019, porém você consegue ter, acessando aqui embaixo, os dados de mês a mês. Só que antes de eu começar a falar sobre as tabelas e sobre quais são os temas de maior interesse, eu quero falar um pouquinho sobre Avatar. Eu acredito que muitos de vocês já devem entender e saber o que é avatar, o que é a persona, quem é o público-alvo do seu negócio, da sua loja. É importante que você saiba quem é o público-alvo, quem é a persona que vai comprar na sua loja. Né? Então Porque sabendo qual é o perfil do seu cliente, você aí só vai precisar ir até essas tabelas, ver qual tipo de conteúdo interessa as pessoas que têm o mesmo perfil. E o seu cliente e aí começar a produzir conteúdo de acordo com o que interessa o seu avatar então é extremamente importante que você entenda qual é o avatar o que é avatar o que é persona e quem é o seu público-alvo como que funciona uh, tudo que está dessa linha aqui para cima começa a ser um público mais velho então público mais velho a gente supõe ele de 25 a 45 anos que é o, a idade que hoje a maioria dos negócios é, tem como público-alvo pessoas de 25 a 45 anos. Exceto quem tem já nichado mais para modinha, para cliente mais novo, ou, em outros casos, para quem tem nichado aí clientes com idade mais avançada. Dessa forma, você consegue entender, por exemplo, o que, que os jovens homens é, estão buscando né, Buscaram em 2019. Olhando aqui para o público feminino, aqui mulheres... Vamos subir um pouco aqui para mulheres acima de 25, 30 anos. O que, que elas buscaram em relação a entretenimento? Então, qual é a estratégia de utilizar essa plataforma? Utilizar esse link do Facebook? É você entender aquilo que, de acordo com o, seu, com o perfil do seu público, vai interessar para ele. Então, você consegue, dessa forma, é, balizar a sua produção de conteúdo nas redes sociais e faz com que o seu público encaje ainda mais com o seu canal, porque saber o que a galera mais está curtindo no momento ajuda você a fazer o que seu público ajuda você a fazer com que o seu público interaja com as suas redes sociais, curtindo suas postagens, comentando e até compartilhando a sua marca para pessoas que talvez ainda não conheçam sua loja. Com isso você acaba reduzindo o custo porque você vai ter mais interação de forma orgânica, você não vai precisar pagar para o Facebook entregar esse conteúdo. Né? Vai aumentar a quantidade de pessoas que vai receber esse conteúdo e eventualmente se tornar seu cliente. E ao mesmo tempo diminuir o custo por mil dos seus anúncios. Uma outra coisa que eu quero dar um toque para vocês... É para que vocês não sejam um chato da internet. O que é ser um chato da internet? É você publicar coisa que não interessa. Você ficar publicando preço, produto, promoção. Preço, produto, promoção. Quem aqui vai na internet buscar preço, produto, promoção? Difícil. Então você não deve ser um chato nas redes sociais. Aquelas pessoas que só, só oferecem produto e preço. Né? Não faz com a sua audiência aquilo que você não quer que seja feito com você. Aquilo que você não quer para você. Ou você chega em casa à noite e vai lá procurar para ficar curtindo o produto e promoção nas redes sociais. Eu acho muito difícil isso acontecer. Né? As pessoas buscam a internet para relaxar, para descontrair, para se divertir. E é nessa hora que você entra com uma página legal, né? é nessa hora que as suas publicações podem ser leve, podem ter um conteúdo legal entregar valor para essas pessoas de forma gratuita, tornando essas pessoas uma audiência mas é, uma audiência que vai acompanhar aquilo que você está produzindo e eventualmente você entregar algum tipo de conteúdo de promoção produto e preço tá certo? e aí você me perguntar, ah, Rodrigo, mas quais tipos de conteúdo eu vou produzir é, olhando essa tabela do Hot Topics eu vou te passar aqui algumas ideias de tipos de conteúdo que você pode utilizar como histórias, os bastidores do seu trabalho testemunhos dos seus clientes você pode daqui ter inspirações para criar memes engraçados, interessantes. Assim, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer, né? até mesmo com o seu próprio celular, no tempo em que você fica aí sem fazer nada na loja. Às vezes você tem um período do dia ou da semana que você está no balcão, não entra ninguém na loja, não tem o que fazer. Você pode começar a produzir esse tipo de conteúdo, entendeu? Basta você ter dedicação, você está ligado no que seu público gosta, e ter um pouco de inspiração. E é isso que o Hot Topics vai te dar. Isso que essa ferramenta que eu estou mostrando hoje vai te dar. Essa inspiração do que produzir e o que está que rolando é, no momento aí nas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Porque você vai lá nas redes sociais e vê o que a galera está produzindo em relação a esses temas que a gente está em tá olhando aqui então por exemplo ah, eu vendo roupa roupa para homens o que, que tem a ver essa tabela pra mim que vende roupa para homens e aí você identifica que os homens que compram na sua loja são homens acima de 40 anos 45 anos é, você pode fazer uma publicação de veículo por exemplo uma pode fazer uma publicação com dicas de como lavar seu carro dicas de como fazer uma manutenção do seu carro você pode pegar um artigo explicando a diferença entre o banco de couro e o banco que não é banco de couro enfim mas não tem nada a ver com roupa não não tem nada a ver com roupa mas tem a ver com o seu público e você pode trazer isso para o seu público né e agradar isso agradar ele fazer com que ele tenha audiência e se interesse em permanecer na tua página você vai gerar é, engajamento de pessoas que, que fazem parte do perfil do seu público vai lá então nessa tabela, olha o que a galera está curtindo no momento, no Facebook e no Instagram, aí você busca nas redes sociais, busca no Google, busca na internet, informações que têm a ver com esses temas que estão em alta. E aí, com isso, você consegue trazer para o seu segmento é, assuntos relacionados a esses temas que interessam as pessoas. É óbvio que tem informações aqui, dependendo da, do, teu, do teu negócio, dependendo da tua loja, vai bater em cima. Por exemplo, se você tem um restaurante, você vai ver aqui que mulheres mais velhas estão buscando muito informações sobre sukiak. Né? Mas, às vezes, você não tem nada a ver com restaurante. Mas você, buscando informações sobre sukiak direcionada a mulheres mais velhas, você consegue ter uma inspiração para fazer algum tipo de produção de conteúdo ligado a esse segmento. Não É óbvio que só com essa ferramenta você não vai conseguir gerar conteúdo, mas essa ferramenta ela consegue te dar um norte para você entender o que está rolando no mercado em determinado período do ano. E é por ali que você vai começar a entender qual, qual conteúdo vai te ajudar a tornar o conteúdo que você vai produzir mais relevante naquele momento. Eu deixei o um link para você direto ali para o Hot Topics. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar, curtir, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e também ir lá no Facebook, curtir a nossa página, seguir a gente no Instagram e nos ajudar a cada vez produzir conteúdo de mais qualidade para você que é lojista, que é comerciante. Afinal de contas, esse é o objetivo principal desse canal. Até a próxima!